Com sete contas, já não tá dando nem mais pra um litro de gasolina. Tá nem mais compensando sair de casa, mas por menos de R$ 7,00, isso aí. Por apenas R$ 6,32, você pode se inscrever por 30 dias. Sim, 30! Sai por menos de três centavos por dia pra aproveitar todos os benefícios de ser sub, que dois meses atrás custava mais de R$ 23,00. O gerente ficou maluco mesmo, isso aqui é o subtempo. Se liga na promoção. Durante todo o mês, você pode se virar sub pelo menor valor já visto no Brasil e, se inscrevendo no meu canal, você terá emotes com exclusivos para usar onde quiser, poder espalhar. Minha bundinha pela internet, multiplicador de IP pontos para resgatar VIP, mensagem de voz e bilhetes de sorteio, multiplicador de pontos do canal para pedir música, ver minha banana, colecionar Pokémon, me transformar em e-girl ou em unicórnio, sorteio de subs mensal, concorrendo a gift cards e colares picantes, o dobro de sorte nos outros sorteios, comandos exclusivos para pular sua música na fila de pedidos para pegar Pokémon mais rápido e para zoar com a minha cara. Jogada na roleta de recompensas, valendo pedidos de música, desafios e pontos extra a cada sub ou sub-gift. Além de que ficará totalmente imune a assistir propagandas comerciais, porque ninguém merece aquele ad quando você tá seco pra chegar e só curtir a live, não é mesmo? Pois é, se você for sub, não vai ter isso aí mais não. Aproveite que todos esses benefícios, pelo menor preço que você vai encontrar, é por tempo limitado, só até o dia 30 de setembro. Os subs tier 2 e 3 também entram nessa promoção, com 20% de desconto e ganham mais emotes extra, além de pedidos de músicas gratuitas a cada live. Se quiser aproveitar ainda mais essa promoção e presentear com subs de gifts com desconto, tem uma recompensa especial. Os 5 maiores presenteadores deste mês vão concorrer a um sorteio extra exclusivo. Partiu subtember?